Autoridades, magistrados, servidores e convidados prestigiaram a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Por conta da pandemia, a cerimônia ocorreu de forma híbrida, com a participação de pessoas presencialmente no TRT e também por videoconferência. O novo presidente do Tribunal, desembargador Paulo Barrinoevo, falou sobre sua carreira e a posse no cargo acho que duas palavras definem, né? primeiro a honra de, de, de, de exercer a presidência desse tribunal e o segundo a responsabilidade que, que, que temos. Né? E chegar à presidência é, foi um, algo naturalmente na minha, na minha vida profissional, porque eu, há 30 anos trabalhando na Justiça do Trabalho, é, a gente começa como juiz substituto, titular e depois vai galgando né, a melhoria na carreira, até chegar o dia que, que você é o mais antigo, como foi o meu caso. Né? Paulo Barrino Evo também falou das prioridades de sua gestão. O magistrado estará à frente do tribunal no biênio 2022-2023. O nosso tribunal ele sempre foi vanguardista. E o desembargador agora, né, nosso Nicanor Fávero, que a gestão tão profícua que foi reconhecida pelo CNJ como o selo diamante, que é o top, praticamente o máximo que nós podemos é, almejar em termos de administração. E eu acho que eu só posso continuar esse trabalho agora investido né, cada vez mais na era digital, na era de, de, de, da modernização. Em nome dos magistrados do TRT, a presidente da Amatra 23, juíza Daina Lannes, reforçou a confiança de que o tribunal continuará em boas mãos. A mensagem da Amatra 23 não, não pode ser diferente de que ele tenha muita sabedoria nas decisões, muita saúde, muita força e que é, né, nós temos certeza que o tribunal está em boas mãos, a administração que hora é empossada, é formada por pessoas muito competentes, todos associados, e que nos orgulhamos muito desse time. A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, Gisela Cardoso, Lembrou dos desafios trazidos pela pandemia e do diálogo sempre aberto mantido com o TRT para superar as dificuldades. Vivemos aí um momento bastante difícil em razão da pandemia. Eu entendo que o tribunal procurou buscar alcançar os meios necessários para que a prestação judicial não parasse, não cessasse. a advocacia. É, conseguiu manter um diálogo constante e é importante ressaltar isso. O procurador-chefe em exercício do MPT em Mato Grosso, Alisson escoçafava Fava, também participou da cerimônia. Ele destacou o bom relacionamento com a corte, que deve continuar nos próximos anos. relação institucional, entre o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, ela vai continuar proveitosa, tenho certeza. Ela... Sempre rendeu bons frutos para ambas as instituições e principalmente para os jurisdicionados, para os trabalhadores substituídos e assim vai continuar. Familiares do desembargador Paulo barrinoevo destacaram a capacidade do novo presidente, seu perfil conciliador e de gestor público. A presidência traz isso, né, de, de chegar ao topo da carreira e... Representa tudo o que ele é, né? Essa pessoa maravilhosa, generosa, um, um grande ser humano e um grande magistrado, né? Então, acho que ele merece tudo de melhor, tanto quanto ser humano, quanto quanto profissional. Eu gostaria de desejar muito sucesso, né? Nessa nessa nova empreitada, porque ele já estava como desembargador, mas agora como presidente a responsabilidade é muito mais é, elevada, né? A gente sabe que, que, além de tudo, tem que gerenciar um tribunal, não é fácil. Mas eu tenho certeza que ele está preparado, ele é uma pessoa muito humana, carismática. Muita gente gosta dele, a capacidade técnica dele é inquestionável. Então eu tenho certeza que ele está tá preparado e vai, vai ser uma ótima gestão. Presente na cerimônia, o deputado estadual Ulisses Moraes, também deixou seus votos de sucesso à nova administração. O seu trabalho sempre é uma justiça diferenciada, uma justiça ágil, uma justiça competente, com profissionais extremamente qualificados. Então, desejar agora só boa sorte, siga com a gestão. As gestões são extremamente competentes também. Um grande desafio. Parabéns, doutor Paulo. Tenho certeza que fará um brilhante trabalho aqui à frente do Tribunal. A cerimônia de posse dos novos dirigentes também foi marcada pela condecoração da nova desembargadora do tribunal, Adendir Carruesco. A magistrada, empossada no último dia 9, falou sobre sua promoção na carreira e o significado de chegar ao cargo no TRT. Esse momento para mim é realmente a coroação de toda uma carreira, de todo um esforço, de toda uma dedicação. Então a gente chega exatamente onde planejou. A questão de chegar a primeira juíza de carreira negra no tribunal... Eu acho muito importante pela questão da representatividade. Vamos deixar claro que o nosso tribunal nunca fez diferenciação nenhuma, mas o que significa isso? Quando uma mulher negra chega nessa posição que hoje eu estou ocupando, ela é espelho. E as pessoas mais simples, as outras pessoas, elas dizem se ela pode chegar, eu também posso. A cerimônia no TRT foi marcada também pela posse do desembargador João Carlos no cargo de vice-presidente. Também foram empossados a desembargadora Elinei Veloso, como diretora da Escola Judicial, e o desembargador Tarcísio Valente, reconduzido como ouvidor do tribunal.